Prosseguindo aqui na aula Agora vamos adicionar Deixa eu ver Vou adicionar aqui uns pilares tá? Por algum local Desse cenário E É, aí colocar umas escadas aqui Pra vocês verem, né As opções que temos pra Montar um cenário com os brushes Ok? Então vamos lá Tá para diferenciar aqui eu vou colocar um vou fazer uns pilares com um cilindro ok aqui em detalhes eu vou definir no z a altura que no caso é 3 metros e meio então eu vou colocar aqui 350 tá no, no rádio eu vou colocar esse valor para ah, 60 vamos ver quanto vai ficar pois é ainda tá bem largo pronto vai ficar em 40 Agora, aqui nessa outra vista, eu ajusto aí perfeito. Esse tipo de pilar não fica bacana para esse cenário, mas eu vou dar. Vou fazer aqui um modelo. Deixa eu ver aqui a visão de espaço. Tá, para eu adicionar aqui uma escada, eu vou fazer mais uma alteração aqui no cenário. Tá bom. Vou uh, excluir deixa eu ver aqui ah, vou excluir essa parede aqui ó na verdade não é excluir, excluir né eu apenas vou ajustar aqui ó vou selecionar essa vértice aqui ó dessa parede e trazer para cá legal eu já posicionei aqui esses pilares ó. tá bom só mesmo para dar um modelo para vocês verem que dá para fazer pilares simples com tanto com box como cilindro uh, e agora eu vou colocar uma escada aqui ó deixa eu ver para esse modo aqui o cenário não está tão caprichado vou colocar isso aqui mesmo escada linear vou fazer o ajuste aqui que eu preciso Ainda não, deixa primeiramente eu transformar aqui os valores. Ah, aqui eu deixo mais larga, Vou deixar aqui em 200 mesmo, Vou deixar em 150. Pronto. Aqui é o número de degraus. Olha, tá. Deixei em 15. Aqui você pode é, deixar mais alto o degrau. Deixe aqui em 22. Aqui você pode deixar mais largo também ó. os degraus. Eu vou deixar isso aqui em 35. Aqui em. Aqui tá bom. E agora só ajusto. Aí. Rotaciono aqui 90 graus e posiciono aqui, ó. Esse pilar que eu vou tirar não ficou ficou dentro da escada então vou deixar aqui ó não ficou legal isso aqui eu vou deletar esse aqui fica apenas esse deixa eu ver onde eu posso colocar esse outro cara aqui ah, trazer para cá né só para dar um modelo aqui ó pronto aí já posicionei a escada, já coloquei aqui esses pilares tá bom agora eu vou estender um pouco mais ó. aliás, vou abrir aqui uma uma abertura aqui na, na, no teto e criar um, um mais uma sala né o que seria o segundo andar então deixa eu fazer assim eu vou pegar essa esse molde aqui ó que eu usei para a porta copio Ctrl c venho aqui e com o botão direito do mouse eu editar copiar aqui aí beleza agora só rotaciono 90 graus posiciono aqui com o teto vamos aqui em, em modos eu utilizo o edit geometry para ajustar aqui ó pronto ó, vocês estão percebendo que estão passando aqui não tem nenhum problema tá Vou passar mas se você quiser ajeitar para ficar bonitinho tudo igualzinho fica à vontade o que não pode é é esse molde aqui, ó, que subtrai a geometria ficar por dentro, senão o que acontece? É que não vai ter a passagem, tá bom? Vou testar tudo isso aqui para ver como é que tá. Só preciso posicionar, ajustar aqui, ó. Seleciono as vértices e ajusto aí. Muito bom. Play from here. F1. E aí está. Acredito que aqui. Hum, é. Tá bom isso aqui. Vou colocar uma luz aqui pra ver como é que fica. E dar um play from here. Olha só. E é isso aí. Tá muito bom isso aqui. Ah. Aqui é só para dar ideia, tá? Que tem um, um cenário, um segundo andar. Acho que eu não vou fazer nada aqui não, tá bom? Não quero prolongar muito na, nessas aulas. Uh, tô passando aqui para vocês a maneira que, de você trabalhar com os branches, os BSPs. Então, uh, acredito que daqui para frente você já vai ter uma, já tenha a, a experiência, já tenha a, a orientação de como utilizar da forma correta. Uh, eu só vou entrar agora no modo mais específico Que no caso é utilizar essas opções aqui, tá bom? de Do Edit Geômetro O que você pode fazer uh, E editar nesses né, brushes, por exemplo da extrusão, adicionar umas edges em determinados locais Tá bom? Então, se vemos na próxima aula Valeu e tchau!